Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, banana, na, na, banana fritinha gente, mas eu vou fazer aqui agora para nós aqui, banana da terra, certo? Um chama banana da terra, outro chama banana pão, ok? Essa banana pode ser tanto cozida gente, como fritinha. Vou mostrar para vocês aqui hoje, uma, um, um lanche bem rápido, banana da terra frita gente, com canela e açúcar, gente. Olha só, então vamos usar aqui hoje banana da terra, gente, OK? Vamos usar aqui o azeite para fritar a nossa banana. Vamos usar aqui o açúcar e aqui, gente, a canela em pó, gente. Agora aqui, ó. Aqui é bem simples. Aí corta a banana aqui, ó. Cortou o biquinho dela. Vai descascar, cuidado com a mão, a mão sempre com a faca, OK? E você vai fazer assim, ó. Vai descascar aqui, legal aqui. Essa casa aqui. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai tentar dividir aqui, ó. A mão, nunca, a mão longe da faca, ó. Vai cortar aqui em fatias, olha. Olha só, aqui, ó. Olha ó, ó como é simples. Fatiazinha de meio centímetro cada, cada uma. Ó. Então aqui, ó. Essa aqui ficou difícil, então você vai pôr. Vai fazer assim, ó. ó. A mão aqui, ó. que a faca vai passar daqui aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. virou aqui, ó, para quem não tem costume cuidado, ó, muito cuidado na hora de cortar, então, ó, você faz quatro fatias cada banana, certo? Agora é simples, ó. Colocou aqui um pouco de azeite, ok? E vamos, vamos ver o que, é que nós faz. Vamos testar aqui, ó. Como aqui é bem amplo. Uma maravilha, né? Aqui é rapidinho, né? Porque, ó O que, é que acontece? Aqui, ó Tacho tá, tá quente, né? Uma maravilha, olha. Ó. Vira assim, ó para não quebrar, certo? Se você virar ao contrário, nós vamos quebrar. Então você tem que virar. Como tá muito fininho, ó. Aí tem que virar assim, ó. Aí você vai. Aqui você vai fritar do jeito que você quiser. Você quer bem fritinha, você vai fritar bem fritinha Se não, aí a é gosto, tá bom? Um cheiro, uma delícia. Olha só, minha gente, que legal. Isso aqui é prático, certo? Muito prático mesmo aí, ó. Maravilha. Vamos virar aqui, ó. Essa aqui, essa aqui quebrou. Muito fininha, certo? Olha só. Que você vai escolher. Quer mais tostadinha? Aí é com você. Ó. Eu vou deixar as minhas ficar bem tostadinhas aqui. Bem legal mesmo. aí, ó. Aqui tá quase no ponto aí, ó. Olha que legal. Opa! Maravilha, hein? Vamos ver essa. Agora essas duas aqui eu já vou tirar fora. Tá então, bem legal já. Aqui, ó. Já vou pegar aqui a canela. Vou pegar a canela aqui. Vou virar elas, pegar mais um pouco de canela aqui e um pouquinho de açúcar. Olha só, você está no controle, certo? Você quer assim, douradinha, ou, me, ou mais ou menos, você vai, você vai olhando, olha. Esse aqui tá bom, ó, então você já tira. Você quer mais amarelinha? Quer mais tostadinha? Então está aí a sua escolha, certo? Não é bom o fogo muito alto para não assar muito rápido. Olha, ó. então essas aqui estão praticamente legal, é. Né? Estão todas preparadas com canela e açúcar. Aqui é a gosto, né? então aqui você vai pegar aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar aquela camadinha aqui, ó. e você vai virando põe na canelinha aqui ó o açúcar Olha só, no final você pode fazer isso aqui, ó. Todo, todo, todas aqui, ó. Entendeu? Aqui você vem, põe mais açúcar. E mais canela. Né? Aí você vai caramelizar, certo? E, ó. Fogo bem baixinho. Experimento fazer assim ó, vai entregar assim uma por uma para caramelizar o açúcar e a canela, certo? Para não, não ficar solto. Aí pronto, agora você recolhe tudo novamente. E agora já é só chamar o jurado para provar. Para ver se ficou legal, né? Olha só, gente, muito legal, né? Olha só, gente, muito prático, muito fácil. Agora vamos ver se realmente é legal mesmo, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se é, se é, se é legal. Ó. Uma delícia, hein? Olha, um café da tarde legal. eu gostei, muito bom legal mesmo ó, uma delícia, gente. amarelinha ó. fica bem amarelinha por dentro douradinha por fora gente, faça experimento, você pega frita tudinha, põe um açúcar e depois você põe na, na frigideira e dá uma esquentadinha de leve, só para caramelizar sensacional, foi, tchau tchau abraço, não esquece o seu like e se inscrever no canal.